Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o preço do financiamento da Titan 160 2023, da cor prata. A gente vai mostrar para vocês no vídeo de hoje, tá? Na Titan 2023 você pode escolher três cores. A cor prata, que é essa que você está vendo no vídeo, que é a cor nova pode escolher a cor vermelho ou a cor cinza metálico tá tem esses três modelos de cores de titã 2023 para você escolher e nesse vídeo galera eu vou passar para vocês o preço do financiamento tá tô com uma colinha aqui na minha mão que eu vou falar para vocês o financiamento da titã 2023 com zero de entrada com cinco mil reais de entrada e com 10 mil reais de entrada tá se você quiser que eu faça outro outra forma de parcelamento por exemplo com 8 mil reais de entrada com 15 de entrada para você financiar deixa aqui nos comentários tá e também fala para mim que que você prefere você prefere fazer consórcio já tem um vídeo falando falando preço do consórcio dela aqui no canal tá ou você prefere fazer financiamento tem gente que prefere consórcio fala que sai mais barato tem gente que fala que sai mais barato fazer financiamento a taxa de juros nesse vídeo que eu vou falar para você é de 2.4 ao mês no Banco do Bradesco, tá? Essa foi a simulação que eu fiz com o vendedor aqui na Honda da minha cidade, tá bom? Seguinte, família, vamos lá aos preços. Com zero de entrada, você pode pegar essa moto no financiamento em 12 vezes, pagando R$ 2.000 reais e um centavos com zero de entrada com zero de entrada em 24 vezes está saindo mil cento reais e quarenta centavos em 36 vezes está saindo oitocentos e e reais e 18 centavos com zero de entrada e em 48 e vezes R$ e reais e 37 centavos esse é o valor do financiamento com zero de entrada para você financiar a moto 100% já sair com a moto zero da loja tá é, a questão da entrega dessa moto aqui na na minha cidade está demorando mais ou menos um ou dois meses para você é, conseguir pegar a moto tá aquele tempo que demora para a fábrica é, na, na lista de espera, né? tem lista de espera para você pegar essa moto então você comprou a moto agora você não consegue retirar la agora da concessionária tem que esperar é, a sua vez na fila de espera tá? deixa nos comentários também quanto tempo está demorando para você retirar as motos na sua cidade tem gente que fala que uma semana já tira tem gente que fala que demora 3 meses 6 meses, aí varia muito da sua região tá? agora eu vou passar para vocês é o financiamento o preço das parcelas com cinco mil reais de entrada que é para você que tem cinco mil reais de entrada tem um dinheiro guardado e quer financiar o restante do valor da moto tá lembrando que o valor dessa moto no site está 15 mil e reais e aqui na minha cidade o valor dela à vista tá saindo 18 mil e reais tá o valor final o valor para você tirar a moto da loja e olha com o sol agora que saiu um sol como que a moto fica brilhando bem bonita com cinco mil reais de entrada, família, você pode parcelar em 12 vezes de R$ 1.491,90 com R$ 5.000 de entrada, em 24 vezes de R$ 1.064,01, em 36 vezes de R$ 644,61, ou você pode parcelar em 48 de 555,22 centavos essa, Esse financiamento aí com 5 mil reais de entrada, tá? Mano, essa moto, vou falar pra vocês A real, família é, Por mais que o pessoal não curtiu a cor prata Ela no sol, ela dá um brilho bem bonito E esses vermelho destacou muito na moto Poderia ter a roda preta Isso sim, poderia ter a roda preta Que eu acho que combina mais Mas ficou bonita Eu curti essa moto, o que você acha? Ficou bonita ou ficou feia? Fala pra mim e agora, família, vou passar para vocês agora com 10 mil reais de entrada, que é o que o pessoal costuma financiar, né? Bastante gente tem, tem um dinheiro guardado. Se você tiver 10 mil reais guardado e quer financiar o restante, vou passar para você o preço das parcelas agora. Em 12 vezes está saindo 966, 986 reais, e 16 centavos, 24 vezes de 500 R$ 563,29, 36 vezes de R$ 426,07, ou 48 vezes de R$ reais. Esse, família, é o preço do financiamento, o preço das parcelas que eu tenho para passar para vocês nesse vídeo de hoje. É algumas especificações técnicas da moto bem rápido, tá? É o motor dela, motor de 162,7 cilindradas, motor flex, vai álcool, gasolina O motor dela é pintado a tampa de preto, tá? É o motor ele gera 14,9 cavalos na gasolina a 8.000 rpm, 15.1 cavalos a 8.000 rpm no álcool A moto, ela não tem farol de LED, tá? Todos os faróis e lanternas normais, halógenos é o tanque dela, capacidade 16.1 litros, painel blackout, painel digital, a moto tem partida elétrica, o peso dela 117 quilos a seco. Beleza família? Esse é o que eu tenho para passar para vocês no vídeo de hoje. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis! Didn't know any better, girl. That man didn't show me ever. Do what I can just destroy show you you're special.